Olá, leoas Mulheres Determinadas! Eu me chamo Paula Tavares e convido você a assistir esse vídeo e aprender como fazer uma costura da sua peça em crochê. Vamos lá? Começaremos colocando a peça pelo avesso. As duas frentes da peça ficam juntas. Com uma agulha de alfaiate, passe a agulha em cada corrente, juntando essas duas correntes. Antes de começar, dê um nó nessa linha, para que esse início fique bem ajustado e essa linha ela não corra, né? Então faça um nó no início e um nó também no final. Usar a técnica de costura, meninas, a mão é muito importante em receitas de artesãs que mistura o tecido com crochê, no meu caso eu misturo jeans com crochê. E você pode acompanhar mais do meu trabalho lá no meu Instagram, paulatavaresoficial. Após você dar esse nó no início, lembrando que você também vai dar um nó no final, continue passando a sua agulha de alfaiate de uma corrente para outra, juntando assim essas duas peças. Você faz essa costura por toda a sua peça aí que você tem, que você deseja fechar. Pronto. Chegando no final dessa peça, faça esse último nó e o resultado é espetacular. Meninas, eu amo esse resultado do artesanato. Olha que acabamento lindo, limpo e bem elegante que fica. Divino! Gostaram? Deixe o seu like, me segue no grupo também do Facebook, lá você tem a oportunidade de postar o seu trabalho e todas nós artesãs aplaudir esse seu projeto que você criou. E se você gosta de receitas de jeans com crochê, segue o canal, aqui eu vou postar muitas novidades.